Nós. E aí, vocês estão vivos? Vocês não estão, rapaziada? Vocês estão vivos? Vocês não estão, caralho? Cadê a mãozinha pra cima? Todo mundo vem! Já que o bicho é de trefe, tô pronto pra desbancar! Melhor você tomar cuidado e se esquivar Porque você nunca entende, meu mano Se liga na fita, você não acredita Eu tô rimando e é certo que você desacredita Não habilita, deixa falar Você tá ligado que aqui é o jornal? Você desacredita, mas é o ditado Pode rimar, não desacredita não É isso o ditado que eu canto pra você Tá ligado mano, coisa que eu vou matar Esse cara agora é o russo dele, eu vou matar Desconfigurar, vou rasgar, vou cortar Mano, vou arrancar que eu sogo, vou tirar, mandar Uma clínica clandestina, se você não entende meu mano, agora eu te morto, que é melanina Eu sou assassino a sangue frio Se você não entende delinquente, não quer dizer Que eu sou assassino a sangue frio, que na batalha eu não posso Deixar a chapa quente Ei. Caralho, e aí Mica, toma cuidado hein tio Clínica clandestina e os caralho, tem resposta do outro lado Liga na voz, 30 segundos, violetos, VOU! Oh! VOU! Oh! VOU! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Clínica clandestina, falou que vai fazer um monte de coisa não consegue Ele falou, vai cortar, vai matar, vai fazer o que? Isso é o que? MC da o rap? Vou oh, tá querendo mano até vender Sabe que agora vou te parar Porque o rap é o proceder Cê sabe mano que agora não vai constar Cê até falou que eu desacreditei Nunca desacreditei, sabe por quê? É um bagulho ditado das antigas que eu sei Mano, cê sabe que agora maluco na rap você se fudeu Eu nunca desacredito de ninguém O rap é a vida, quem não pode errar sou eu Entende? agora mano, a rima chega e estancada Quem não pode errar sou eu E na batalha eu acertei sua cara Uau. Terminou, volta 30 segundos Para Mika violentamente Sem massagem Amassa a face dele, parça é, é, é. a cara dele de bigorna Porra, tô no... Uou, uou, uou, Hoje você morre com medo gente Foi a última final da central Hoje é diferente o resultado Cê sabe que agora você para nessa fase Porque você é o NC de quase Jornal Cê sabe tá no fundo do poço O cara chegou dando, mano na cara de bobo Sabe que agora, mano eu vou chegar e expressar Ele fala o me que é foda, mano O que que eu vou falar? Aê, cê sabe, mano, agora você vê se compensa Parando, será? Será que ele pensa? Provavelmente não Cê sabe que é assim, todo mundo sabe quem já conhece hoje ou não Ô louco, cara de bobo, falou eu, eu, eu, que não eu, eu, pensa, eu, eu, eu. vai deixar eu truta? Eu 30, deixar. 30 segundos de resposta eu também não deixava não Só nóis, nós Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Eu, eu. Demorou, demorou, demorou, demorou Iau, iau, iau, iau, iau, iau, iau, Aê! Tranquilidade na batalha, cheguei pra te espancar. É certo que seu cérebro agora eu vou estourar Falou da Deep Web, pode vá. Todos MC que me enfrentou no final foi parar lá É isso que acontece, fica quieto Cê sabe que agora Jonathan é dialeto. Eu tô no fundo do poço sua rima foi até rara Fui pro fundo do poço, fiz amizade com a Samara É isso que acontece, foi minha melhor amiga Me ajudou na vida, em todas as minhas brigas Cê acertou minha cara, pode crer Eu sou guerreiro de favela, não me escondo Eu boto a cara pra bater É isso que acontece, cê pode me acertar Não adianta nada, eu vim pra te espancar Se você não entende, pode crer Cê pode me acertar, não quer dizer que eu não vá sobreviver Uou! Produção. E aí produção, e aí DJ Para aí Já que tem duas batão, pessoas lotando Duas pediu o um. terceiro round Quem começa, terceiro e decisivo round Mica na voz, bate e volta Violentamente DJ Quando você quiser Aperta o play, deixa os meninos se matar Nossa, e aí família, o terceiro round Cadê vocês com a mãozinha pra cima? Eu quero ver todo mundo, aquela energia fudida Vamos que vamos, vamos que vamos Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! uou, uou, uou, uou, uou. Ei, ei Ó Tipo assim, Ó, ó. Só que agora, o Jornal, cê vai ficar só o pó. Não vai ser sete dias, mano, pra você é um dia só Na verdade, mano, não vai ser trinta segundos Cê sabe, vagabundo, que seu rap são imundos O rap que são, sabe, né, mano, que soma Agora, nessa batalha, o Jornal vai parar em coma Na verdade, mano, escancara é Agora cê vê que é verdade, mano, o Jornal, então para Cala a boca, mano, você tá fudido Falou que eu vou estar tá em coma, mas pra vitória eu vou ser induzido É isso que oh! eu vou não. Entendeu? Suave, a vida agora cê não estendeu Falar de sete dias, se espelhe O mundo cê cria em sete dias E eu acabo com ele É isso que acontece, eu sou destruidor E se você não entende de mundo, é acabador Mano, cê falou acabador Você quer acabar com o mundo Eu sou do rap, mano, eu sou é criador Então, cê sabe né mano, é com amor E hoje na batalha aí, você cria mais uma dor você cria mais uma doce eu infeliz, no futuro é mais uma história e mal uma cicatriz Então você fica quieto nessa ação, eu sou guerreiro de guerra, as feridas pra mim é coleção Só que mano, cê é fraca, então assuma, que adianta falar que é foda com cicatriz Cê batalha, não ganha uma, então cê sabe né mano, eu vou falar Cê falou que participou, no final você não tava lá Cala a boca mano, cê não elabora, é certo que não é uma bomba que estoura Eu nunca ganhei uma batalha, e o Jornal não chora Ganhar batalha aqui dentro é fácil, eu quero ver ganhar fora oh! oh. não sei se eu peguei essa visão aí.